A M4-1S do CSGO acaba de ser nerfada em uma atualização que a Valve soltou aí nessa madrugada Além de alguns ajustes em alguns mapas A principal mudança da atualização foi na M4 silenciada Que agora, em vez de ter 25 balas no pente e 75 balas na reserva Passou a ter apenas 20 balas no pente e 80 balas na reserva Uma atualização que com certeza vai mudar o meta do jogo Já que 5 balas é muita coisa, galera Vamos combinar A gente tá falando de uma redução de 20% 25% das balas Do pente da M4 silenciada E é nítido como que essas últimas 5 Balas fazem diferença, se a gente comparar Aqui um clipe que eu gravei antes do update E depois do update, cara 5 balas pode sim fazer toda a diferença No gameplay, principalmente se você estiver Segurando um bombe sozinho, cara 25 balas seria o suficiente Para você matar quatro bonecos, agora 20 balas Vai ser complicado de matar quatro bonecos A não ser que você acerte muitos HS. Bom, só para não deixar em branco As mudanças dos mapas aí aconteceram na Inferno, Vertigo, Cash, Vineyard. Inclusive, na Inferno eu acho que foi a maior mudança. Que a bomba vai dar 620 de dano em vez de 500. Então, possivelmente, não vai dar mais pra se esconder dentro do bombe da Inferno como terrorista. Bom, agora sobre a M4S. Muitos pro players já estavam sugerindo que a arma tava muito forte. Já que na atualização de setembro de 2021, a M4S foi bufada. Antes, ela dava 23 de dano para o peitoral e 28 para o estômago contra um oponente com armadura. E ela passou a dar 26 de dano no peitoral e 33 de dano no estômago depois da atualização de setembro de 2021, que resultou no aumento de preço gigantesco das m 4 s lá no ano passado, até pouco tempo atrás, como a Golden Coil que quadruplicou. Foi de 65 reais para um pico de 270 e agora, claro que elas estão caindo, galera. Olha só o resultado desse update, já tá destruindo os preços aí das skins de m 4 s E nós temos o vencedor!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 O mesmo aconteceu com a Print ó, que na versão Field Test foi de 200 reais para 600, triplicou e agora, logo depois do update, já tá despencando de preço. Enquanto isso, as m 4 4 durante essa madrugada deram uma valorizada enorme, se liga só, essa Desolate Space como que subiu. Podemos acompanhar um gráfico idêntico aqui na m 4 a 4 Asimov, que tava custando 680 reais e agora já tá sendo vendida por 860 na condição Field Tested. E eu encontrei um post no HLTV onde o Pops que tinha dado a sugestão pra Valve de diminuir... Para 20 balas a m 4 s E aumentar o preço para 3 mil dólares Isso tinha sido em março de 2022 Então eles já estavam sentindo como que a m 4 s Estava roubada, já a respeito do preço Da m 4 s foi um update de 2020 Que diminuiu o preço dela aí para 2.900 dólares, então essa daqui é a lista Dos updates que aconteceram com a m 4 s Basicamente um update por ano Galera, em 2019 foi alterado aí O valor de 25 balas No pente da m 4 s e pelo jeito Eles se arrependeram e decidiram reverter Essa atualização aqui, principalmente porque o preço da M4S caiu 200 dólares e o dano foi aumentado, né? Então, realmente, a M4S acabou ficando overpowered demais, principalmente em situações como, por exemplo, dentro de uma Smoke, que não dá para se ouvir o som da M4S por ser silenciada. O reflexo do mercado vai ser muito simples, galera. M4S vai cair de preço enquanto a M4A4 vai subir de preço e muitas pessoas vão estar com Fear of Missing Out, FOMO, né? Ou seja, o um medo de não participar nessa valorização da M4A4, o um medo de perder as valorizações da M4A4, vocês terem uma noção, todo mundo tá fazendo igual eu Comprando M4A4 Eu mesmo acabei de pegar aqui uma Poseidon Pro meu inventário, e é uma Poseidon especial Vamos inclusive raspar esses adesivos aqui Da Team Liquid, peguei logo uma Poseidon com 3 zeros após o ponto, pra combinar Com as outras skins aí do meu inventário também Vou Raspar esses adesivos aqui, que aqui é Imperial, irmão, que é imperial, respeita Beleza, equipando ela, galera E ó, lancei a Braba, mano Uma das melhores m 4 4 Poseidon aí do mundo E agora, esse é o meta, mano E na moral, que meu inventário ficou até mais belo, cara. Peguei um M4 Poseidon aqui, que tá muito boa, velho. Float muito baixo, desgaste muito baixo. estoque da arma tá bem clean. Gostei. O que, que vocês acharam? E, bom, agora a pergunta que não quer calar. Será que a M4A4 vai valorizar do mesmo jeito que a M4A1S valorizou desde o buff aí em setembro de 2021? Bom, galera, a gente tem que entender. A M4A4 não foi buffada. Na real, ela simplesmente tá do mesmo jeito que ela tá antes. Então, essa mudança que a Valve fez foi, na realidade, pra voltar a serem utilizadas os dois tipos de M4. Tanto a silenciada quanto a não silenciada. Vai subir o preço da M4x4? É claro que vai. Porém, eu não sei se vai chegar a triplicar e quadruplicar, assim como algumas skins de m 4 s valorizaram. Mas é fato que as skins de m 4 s vão sim cair de preço. Eu mesmo já tô tomando um pouquinho de prejuízo aí na minha M4x1 mas vou manter ela no meu inventário porque provavelmente alguns jogadores vão continuar usando a M4 silenciada por já estarem acostumados e por ter aquele elemento surpresa de não fazer barulho. Então nós vamos com certeza ver os pro players usando muito m 4 m 4 novamente, mas mantendo alguns players do time usando a M4 silenciada, e aí na hora de escolher você tem que pensar, se você prefere ter 10 balas e uma chance de eliminar 5 inimigos com mais facilidade ou se você prefere ter uma precisão maior, porém ter 10 balas a menos no pente, se vocês quiserem um vídeo aí a respeito das principais M4 a 4 para se investir, deixa aí nos comentários que eu vou fazer, beleza? E sobre o M4 1S, foi bom enquanto durou agora, com certeza, não vale a pena investir em nenhuma skin de M4 M4A1S. E se você tem alguma skin de M4, cuidado pra vender agora, porque realmente os preços caíram demais da noite pro dia. Já as M4 a 4 subiram aí de uma maneira explosiva durante essa madrugada, algumas já chegaram a dobrar, galera. Não vejo nenhuma correção muito grande chegando, acho que o preço realmente tem a tendência aí de pelo menos dobrar nas próximas semanas para todas as skins de M4 a 4, algumas possivelmente até triplicarem. E não vai ter muita demanda agora para M4 a 1, então provavelmente as pessoas vão estar tá comprando muito M4 a 4, mas não conseguindo vender muito m 4 s E é por isso que o preço das m 4 s vai cair A demanda não vai estar atendendo aí a oferta E de acordo com a lei do mercado Os preços da M4 silenciada vão desabar Manda uma nota de 0 a 10 aí pra minha nova M4-4 Poseidon 0.000 que eu coloquei aqui no inventário Absurda demais Aproveitei aí antes que o preço dela dobre E comenta aí qual M4-4 você comprou pro seu inventário Que eu tô curioso pra saber A gente se vê no próximo vídeo, galera Um abraço, falou!